Seu cabelo tem caído muito ultimamente ou não tem mais força nem brilho e parece que não cresce? Suas unhas estão quebradiças e seu sistema imunológico anda abalado? Eu tenho a resposta para todas essas perguntas, então deixa aqui seu like para esse vídeo e vem comigo! e minerais, a Socaps Hair, acelera o crescimento capilar, fortalece cabelo e unhas, reforça sua imunidade e ainda deixa sua pele revigorada. É ultra concentrada e composta por 13 nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo, como biotina, cobre, zinco complexo B e é livre de glúten. Sua beleza restaurada de dentro para fora e sua imunidade reforçada. Para saber mais e tirar suas dúvidas, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e deixe aqui nos comentários. O que mais você gostaria de saber? Você que já tomou as cápsulas, compartilha seu depoimento com a gente usando a hashtag Sorrer Academy nos seus posts. Muito obrigada pela sua atenção e até mais!